Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jefferson, é um prazer, você... prazer receber você aqui. Você só está aqui porque você foi lá e confirmou o seu e-mail e você está interessado a trabalhar no marketing digital usando o YouTube. É, pessoal, é... sejam todos bem-vindos. Nesse treinamento aqui de YouTube para afiliados, é nós vamos dar dicas aqui eu vou dar dica o que funciona para mim o que tem o que eu tenho feito quase todos os dias e tem trazido resultado para mim tá bom pessoal é, esse curso não é um curso grande longo é, eu não vou ensinar para você aqui quando foi fundado o YouTube como como você vai fazer um canal no YouTube porque essas coisas você sabe pessoal então eu quero ser bastante rápido e objetivo, eu quero mostrar para você, abrir aqui a tela e já falar para você o que está dando resultado para mim, tá bom? Então, sem mais conversa, vamos lá. Eu estou aqui nesse canal, esse canal é meu, o nome dele é Saiba Mais Agora, vou clicar aqui em de criação para você confirmar mesmo que esse canal é meu. Vamos lá, eu tenho 60 vídeos, como mostra ali, ó. 60 vídeos eu tenho, tá e aconteceu algo, minutos antes de eu começar a gravação desse treinamento aqui, aconteceu algo que eu quero compartilhar com você, tá bom? É, aqui, eu estou na minha conta da Monetize, tá bom? Se você não sabe cadastrar, se você ainda não conhece a Monetize, procura no meu canal no YouTube, é, que você vai achar é, um vídeo ensinando como você se cadastrar e como trabalhar no, pela Monetize, tá bom? Enquanto, minutos antes de eu começar esse, esse, esse treinamento aqui, eu fiz uma venda de R$164,12, tá vendo? Vocês estão vendo ali no cantinho ali esquerdo da tela. Hoje, tá bom? R$164,12. Da onde que veio esse produto? Esse, essa venda, né? Essa venda, eu vou vir aqui em relatórios, eu já sei, né? Eu sei que ela veio do YouTube, tá? Eu vou colocar aqui hoje. Vou colocar aqui hoje e vou dar um mandar um buscar. Aqui ele já me disse que foi uma venda, ó, uma venda e minha comissão foi isso aqui, ó, 164 e tá? E o valor de vendas, né, é 463 e Entenda que a minha comissão é isso aqui, 164 e E o valor da venda, o valor do produto final que a pessoa pagou foi isso aqui, ó, R$ reais tá bom? Não confunda isso aqui valor de venda e a minha comissão eu sei aqui me diz que eu vendi esse produto aqui ó que produto é esse vamos lá vamos verificar aqui é o colastrina é um produto físico e eu já fiz oito vendas desse produto aqui ó Como você pode ver oito oito vendas e eu recebo três tipos de comissão, dependendo do kit que a pessoa vai comprar. Então, eu ganho R$73, eu ganho R$121 e ganho R$165. Eu ganho esses três tipos de comissão, tá? Então, eu sei que o produto foi esse, mas eu quero saber da onde que veio essa venda. Olha aqui, CRC é igual YTV1, então é YouTube Vídeo 1, tá entendendo? YouTube Vídeo 1. Como você pode ver, ó, olha aqui, ó, a data do pedido foi hoje, pessoal, tá vendo aqui, ó, ó, as, é, 20, dia 28 do 2, né, de 2018, às 8h38 e, e 37 segundos a pessoa comprou e finalizada aqui, ó, é, melhor, é, é aqui que é melhor, né, a pessoa comprou aqui, ó, é, dia, dado finalizado dia 28 do 2, tá vendo? Tá vendo aqui? Então foi hoje, né, hoje aqui ainda, é... E eu sei que ela veio do YouTube, porque aqui tá me mostrando que é YouTube Vídeo 1. Esse canal aqui é meu, eu já falei para você. Vamos, vamos, pros, eu vou procurar aqui que vídeo foi esse, vamos lá. Foi esse vídeo aqui, pessoal, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, Colastrina, onde comprar. Vamos abrir aqui, ó. Eu vou abrir, mostrar para você que esse vídeo é meu, pessoal. Okay. esse vídeo ele é meu. Tá vendo? E ele tá com 1893 de visualizações, tá? 1893 de visualização. Eu abri uma aba anônima para te mostrar como que funciona basicamente. Então a pessoa ela já conhece o produto, certo? Ela sabe que o nome do produto é Colastrina. A amiga dela comentou com ela sobre um, um produto, tá? e ela quer comprar esse produto, mas ela não sabe como comprar. Então, ela digita aqui, vem no Google, colastrina, ó, como você pode ver, já aparece várias palavras-chave ali, ó. Colastrina funciona, colastrina funciona mesmo, colastrina resenha, colastrina onde comprar. Aí, quando chega aqui, onde comprar, é a primeira palavra que eu... Que eu eu trabalho em cima, porque é uma palavra quente, pessoal. A pessoa que vai no YouTube dita digita colastrina onde comprar, ela está muito interessada em comprar o produto. Então, é a primeira, primeira palavra-chave que o produto. Ou onde comprar, ou preço. Colastrina, preço. Então, ela está querendo saber qual, quanto custa esse produto. tá Então, tem depoimento, antes e depois. São pessoas que ainda estão... É. A pessoa digita colastrina funciona mesmo? Então ela tá mais ou menos ali querendo saber se funciona ou não. Agora a pessoa que digita onde comprar, você consegue compreender que ela já tá com um cartão de crédito na mão para passar ali e comprar? Então é a primeira palavra-chave que eu, que eu trabalho é essa. Então, onde que tá o meu vídeo se a pessoa digitar colastrina onde comprar? Eu apareço na terceira posição, pessoal. Olha aqui, esse vídeo aqui é o vídeo do nosso canal lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. Colastrina onde comprar. 1.893 visualizações. Olha aqui. É esse aqui, ó. Então tá aqui. Esse vídeo é meu. A pessoa chega aqui e clica aqui. Ela assiste o vídeo. Eu tô ensinando a ela como comprar. Depois você pode procurar no meu canal aí, você vai ver os vídeos... É... Com detalhes, tá bom? Como que eu faço os vídeos também, vai lá no meu canal e assista, replica o que eu faço, tá bom? Não copie, pessoal, não copie, faça do seu jeito. Apenas o que eu tô lhe mostrando é a essência, tá bom? Então, eu tô ensinando a pessoa a comprar, tá? Então, a pessoa assiste o vídeo, ah, legal, ela clica aqui, ó. Quando ela clica aqui nesse link, esse link de afiliado é meu, é o link que o monetize me dá, tá bom? Ela vem aqui na página de vendas aqui. Compra o produto, e quando ela comprar o produto, essa comissão é minha. Como você pode ver lá, eu ganho R$72,00 e ganho R$120,00, como ganho R$164,00. Então, a pessoa vem aqui, compra esse produto, e eu ganho a minha comissão, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. É isso que funciona para mim, tem dado resultado para mim, e vai dar resultado para você se você implementar isso aqui que eu tô falando para você, tá? Vamos aqui, vamos ver outro produto aqui, então. Outro produto que eu faço vendas bastante também, olha aqui, vamos aqui, eu vou procurar um, um produto chamado é, Kitoplan. Hoje, é um hoje é um dia que eu estou comemorando muito, porque eu estou realizando aqui, ó, como você pode ver perto da minha foto aqui, ó, 50 vendas. Eu acabei de fazer, hoje eu fiz 50 vendas pela plataforma da Monetiza eu estou muito feliz, tá bom pessoal? Vamos procurar aqui esse produto que eu tenho vendido muito, muito mesmo com o um vídeo que eu fiz há quase três meses atrás e ele vende para mim até hoje. Eu fiz o vídeo uma vez e ele está lá no YouTube trabalhando para mim. Eu fiz 24 vendas, pessoal. Eu ganho muito dinheiro com, com esse produto aqui, ó. Tá? Fiz 24 vendas. Então ele também tem três tipos de comissão: a mesma que o Colastrina, porque é do mesmo produtor, né? O mesmo dono. Então eu ganho 73, 121 e 165 entendendo? Então é esse aqui ó, 24 vendas, tá? Olha aqui, cadê o vídeo? Vamos procurar, tá na segunda página, para você ver, que eu não estou mentindo, né? Vídeo que faz muito tempo e eu vendo ele muito, que tem como eu descobrir aqui qual foi o último dia da minha venda dele, Vou mostrar para vocês... Acho que é isso aqui mesmo, ó, dia 24 do 2, tá vendo? A minha última venda dele foi no dia 24 do 2, tá vendo? Ó, de 2018 às 10h38, ó, 120. Olha minhas comissão, pessoal. 120, 164, 120, 120, 164, tá vendo? Eu vendo muito, ó. Aqui tá a prova pra vocês, ó. Aquelas 24 vendas que eu fiz, ó. Tá aqui, ó, ó. Dia 24 de fevereiro, 21 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, dia 8 de fevereiro, dia 4 de fevereiro. Vamos pra segunda página. Dia 31 de janeiro, olha aqui. 24 do 1 de janeiro, 24 de janeiro, a duas, no mesmo dia, pessoal, ó, ganhei uma, uma de 120, ganhei a outra de 164, pessoal. Dia, 20, dia 22 de fevereiro, e dia 22 de fevereiro também caiu mais duas, pessoal, olha aqui. E eu vou parar aqui na terceira parte, tá vendo, ó, dia 21, dia 20, dia 12, dia 9, dia 5. Ó, aliás, vamos no janeiro aqui, olha, até o dia 3, comecei a fazer a venda dia 3 de janeiro, tá vendo, e por aí vai, ó, ó. Dia 24, dia 30, né? Vamos vamos vamos aqui mais fundo, vamos aqui mais fundo. Então, qual foi a minha primeira venda? Minha primeira venda foi no dia 16 do 11. 16 do 11, certo? 16 do 11. Vamos ver se isso aqui tá batendo. 16 do 11, esse vídeo aqui, ele vende muito. Olha aqui. Então, eu fiz esses três vídeos para esse produto. Então, um... Eu fiz no dia 2, eu fiz no dia 25 de outubro de 2017, tá vendo aqui, ó? 25 de outubro de 2017, o outro também dia 25 de outubro de 2017 e o outro dia 26 de outubro de 2017, tá? E ele aqui ele diz que eu fiz a venda no dia 16 do 11, de novembro, né? Então, outubro, novembro. Então, eu fiz no dia 25 de outubro, eu não deixei isso aqui preparado, viu, pessoal? Dia 25 de outubro. Eu fiz o vídeo dia 25 de outubro, e quando foi no dia 16 do, de novembro, já tinha caído a minha, minha primeira venda, e daí não parou mais. Entendendo pessoal? É isso que funciona. YouTube é, é, o YouTube é isso aqui. Agora, vamos também na navegação anônima, porque a pessoa já conhece o produto. Então, vamos lá. A pessoa digita aqui, Kito. Já aparece ali, ó. Kitoplan. Qual a palavra que eu uso? Palavra quente. Onde comprar, claro, né? Olha aqui. Vamos ver que posição que eu apareço no YouTube. Eu estou na segunda posição aqui, pessoal, ó. Na segunda posição com o meu vídeo, tá? Com mais de 6 mil visualizações, pessoal. Tá? Olha aí. E esse vídeo me dá resultado... Ele é show de bola. Porque a pessoa não clica aqui, ela clica aqui no primeiro vídeo. E o, e o YouTube coloca o meu vídeo aqui. Uma, duas, três, quatro... 5, na quinta posição, então o cara aqui tá falando sobre o produto, tal, tal, a pessoa não gostou do conteúdo dele, mas aqui tem uma, uma foto chamando a atenção, né, amarelona ali, que topou onde comprar, opa, então eu quero, eu quero, eu quero comprar então ela vem aqui, né se ela vir na segunda posição, ela já me encontra, se ela vir aqui, clicar aqui, vamos ver onde que eu apareço, onde que o, onde que o YouTube me coloca, né, que é o YouTube que faz isso aqui vamos ver se eu apareço eu acho que eu não apareço eu não apareço aqui, tá? nesse aqui eu não apareço mas vamos continuar se a pessoa vir aqui, então, no quarto Oi, vídeo gente, vamos ir, é? olha aqui, vamos ver se também eu apareço também não eu apareço também Tá, olha aqui. Vamos nesse aqui. Olá, tudo bem? Vamos ver se eu apareço também. Eu tô aqui. Que tô para onde comprar. Então, a pessoa chega aqui. Eu pego o tráfego desse vídeo que ele chega, da pessoa que chegou aqui. Eu pego o tráfego mandando pro meu vídeo tá? também. Entendeu, pessoal? É isso aqui, pessoal, que vocês têm que fazer. Tá. É, vou fechar aqui a anônima, para não ficar muito pesado. Então, como vocês podem ver, eu fiz 24 vendas, pessoal. Eu vou sair daqui da minha, da minha área aqui. E eu vou voltar aqui para o YouTube. Pessoal, faça um canal no YouTube. Certo? Faça um canal no YouTube. Fazendo review do produto, pessoal. Mostrando o produto. Como que você vai fazer isso? Pessoal, você vai usar a sua imaginação. Tá? É, você não vai ficar copiando de ninguém. Tá? Porque o YouTube não gosta de vídeos que, é pegar, que você pegue de outro canal. Então, crie o seu próprio vídeo, pessoal. De um minuto, de dois minutos. Esse vídeo que eu criei ontem, pessoal. ó, ó Esse produto aqui, Biomac. Bio né? Onde comprar? Eu estou trabalhando a palavra quente. Onde comprar? 23 horas atrás. Tá ruim para abrir aqui? A internet está tá meio alerta. vou mostrar para vocês. Então, pessoal, a dica é essa. Faça vídeos para o YouTube dessa forma. Use, pega algum gravador de tela. No YouTube tem um monte de, de tutorial ensinando como você faz para gravar a sua tela. E você monta ali, monta ali slide. Monta slide, tá? E eu aqui mesmo eu estou gravando a própria tela do meu computador com a página de vendas. Olha aqui. Eu falo para pessoa, né? Eu falo para pessoa, né? O link está abaixo. Eu quero que a pessoa clique aqui, ó. Esse aqui é meu link, pessoal. ó. A pessoa clicando aqui e efetua na compra, eu ganho pela minha comissão. Entendeu? Aqui também, ó. Eu deixei fixado aqui, ó, no comentário. Certo? Porque eu quero que a pessoa venha aqui no meu link de afiliado. Olha lá. Eu estou fazendo o que ali? Eu estou gravando a tela do computador como eu estou fazendo aqui agora. Ensinando a pessoa a comprar tá? É, então você pode começar a, a ser criativo também, é, criativo, então digamos que você vai lá e escolha o produto, né? qual for Pode ser qualquer produto, eu gosto de trabalhar com produto físico, porque o produto físico as pessoas já conhecem e ela vai a internet procurar sobre aquele produto, ele quer mais informação, tá? Olha lá. Então a pessoa tá aqui, você pode ter Pessoal, é, é, coloca a sua cabeça aí para pensar. Então você pode pegar o, o seu põe-ponte e fazer vídeo. Tira a foto daqui, ó, salva, salva a imagem, coloca lá no põe-ponte. Coloca aqui, ó, bloqueador natural de gordura, fibras inteligentes que absorve e elimina a gordura. E vai falando, e vai gravando. Depois você edita, edita e faça. Olha aqui, conheça os benefícios do Kitoplan. Aí você tira a foto aqui ó, e coloca lá. E vai lendo, ele absorve e elimina a gordura, ele acelera o metabolismo, ele controla o apetite, ele regula o intestino e você vai gravando. Quem já experimentou, recomendo, isso aqui você pode tirar foto e colocar lá na, na, na no põe-ponte e vai lendo, pessoal, tá? Olha aqui, ó tá vendo? O que dizem na mídia sobre a forma do quitoplan? Você tira a foto e coloca lá, aí você vem falar sobre os, os preços, ó. Escolha a melhor opção para você, aproveite os preços exclusivos de lançamento. Aí você fala dos preços aqui, ó, tá vendo? Do campeão de vendas que tem quatro potes e você leva cinco, você ganha 55% de desconto. E você pode parcelar 12 vezes de R$44,50 e aí vai, pessoal. Tá? Se quiser fazer isso aqui também, eu pergunto as frequentes sobre o Kitoplan. O plano vai funcionar para mim? Sim, a forma de plano foi desenvolvida para acabar com sobrepeso e obesidade, tal, tal, tal, tal, tal. Não tem segredo, pessoal. Tá? Não tem segredo. Agora, é, posto o que eu digo para você. Faça o vídeo. Não, não vem aqui. E Ah, vou baixar o um vídeo do Jeff, porque já está pronto. Porque até eu, se eu descobrir que esse vídeo meu está em outro canal, eu vou dar um strike. E você vai perder o vídeo. YouTube, eu vou, eu vou mandar um alerta para o YouTube. E o YouTube vai pegar o seu vídeo e vai tirar do seu canal. Tá? Não faça isso. Então, economize seu tempo. Uma hora você faz isso aqui, pessoal. Uma hora. E outra dica que eu vou dar para você. Faça vídeos todos os dias, pessoal. Quantos, quantos vídeos eu tenho nesse canal? 60, parece, não é? 60 vídeos. Olha aqui, 60 vídeos, pessoal. Faça vídeos todos os dias. Ou faça dois, três vídeos por semana, mas faça. Se comprometa com isso. Não adianta você vir aqui, criar um canal, fazer um fazer um vídeo e querer que esse vídeo traz resultado. Porque ele não vai, tá? Ele não vai, pessoal. Então, crie bastante vídeos originais, seus mesmo, de conteúdo. Ensinando a pessoa a comprar, mostrando o produto, falando, tirando as dúvidas das pessoas. E... É isso aí, entendeu? Faça, faça vídeo todos os dias, se possível. Se você tem tempo, uma hora, duas horas por dia, faça vídeos e coloque esses, esses vídeos para trabalhar para você. Esses vídeos trabalham aí para mim de dia, à tarde, à noite, na madrugada. E não tem hora para poder cair a venda. Cai venda até, até dormindo, tá? Então não tem, não tem dia, não tem hora para cair as vendas. Porque a pessoa está lá do outro lado, lá... Ela tá acordada lá buscando produto e ela compra, tá bom? Hoje pra mim é normal cair vendas enquanto eu tô dormindo. Por quê? Porque eu tenho 60 vídeos lá, ó, eu tenho 60 vídeos. Eu tenho... é todos esses vídeos aqui, Jefferson, te tra traz resultado? Não! Por isso que eu insisto pra você, não fique nenhum vídeo só achando que vai trazer resultado. Pegue um produto lá na plataforma e faça 5 vídeos para aquele produto. Beleza, Fechou. Depois você vai lá para outro produto, faz mais cinco vídeos daquele produto. E assim você vai fazendo sucessivamente, tá? Então vai lá, cria o seu canal no YouTube, bonitinho. É, se você for criar produto é, para colocar vídeo de produto físico, coloca lá o um nome neutro, que você pode colocar mais vídeos dentro daquele, desse canal, tá bom? Se você quiser fazer um canal de nicho específico, pode fazer. Ah, eu quero fazer um canal somente para esse produto aqui. Faça entendeu? Ah, eu quero criar um canal, mas eu quero colocar todos os, todos os produtos físicos nele. Faça também, tá? Porque o canal, quanto mais você posta, eu aprendi isso, pessoal. Anote isso aqui. Você precisa. Por que, que você precisa postar todos os dias? Para que o seu canal, ele entre no algoritmo do, do YouTube, tá? Você viu o que eu mostrei para você, que os meus vídeos estavam na primeira posição, na segunda e na terceira? Por quê? Porque o meu canal, eu posto quase toda semana, todos os dias... E o YouTube entende que o meu canal é um canal de conteúdo, que eu subo vídeo 2, 3, 4 vídeos por semana. Então ele entende que eu sou um, um criador de conteúdo. Agora, se você cria um canal e coloca um vídeo só e deixa a mercê, o seu canal não vai ganhar autoridade perante o YouTube. Não vai. Tá? Como eu já fiz testes isso aí. Eu já fiz canal assim, do zero, pessoal, e, e o vídeo não ranquear. E eu vim aqui pegar esse mesmo vídeo as mesmas descrição, as mesmas tags, e você vai colocar aqui dentro, e eu coloquei dentro do meu canal e nesse canal aqui, saiba mais agora, que é uma autoridade e ele ranqueou. Por quê? Porque o canal ele tem autoridade, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó, para você ver. Vou pegar esse colastrinho aqui mesmo, ó, onde comprar. Eu vou mostrar para você. Mas a última dica aqui, se você aplicar isso aqui, pessoal, pode ter certeza, depois você entra em contato comigo, porque você vai ter resultado. Observe, você só não vai ter resultado se você não fizer. Se você não fizer, então você não vai obter resultado. Tá? Olha aqui. Então, eu coloco o título aqui, ó. colesterol de não de comprar. Eu vou dar, uma, vou dar uma dica de SEO agora para vocês, para vocês otimizar o seu vídeo, o seu canal, o seu, o seu vídeo, tá bom? E se o seu canal é novo, não se preocupe, ele não vai ranquear. Tá? Experiência própria. Se criar um canal agora... Fazer essas, isso aqui que eu tô falando para você, ele não vai ranquear, mas persiste, porque vai chegar uma época em que seu canal vai ter tanta autoridade que o vídeo que você colocar, a palavra-chave que você vai, vai, vai, vai escolher, ele vai ranquear, tá? Olha aqui: colastrina, onde comprar é a palavra-chave. Coloquei aqui, aqui na descrição, eu coloquei acesse o link de afiliado, pessoal. Não esqueça de colocar o seu link de afiliado, tá? E aí, eu, isso aqui, eu pego próprio da página de vendas, tá vendo? Ah, a colastrina vai funcionar para mim. Desculpa Eu peguei do, da própria página De vendas, olha aqui, coloquei aqui ó Tá é... Aqui, pessoal Também as tags, olha aqui Você precisa colocar as tags Também dos seus concorrentes É isso mesmo, pessoal eu Vou mostrar isso aqui para vocês Da última dica, eu vou abrir uma janela anônima Tá E aí você chegou aqui E parou nas tags, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é copiar a palavra chave, que é colastrina onde comprar, e vai colocar ali como a tag, tá bom? Depois disso, você vai pegar as tags dos seus concorrentes, é isso mesmo, dos seus concorrentes, tá? Como você pode ver aqui, ó, colastrina onde comprar, é uma tag. E aí eu coloquei colastrina, colastrina funciona, colastrina emagrece, colastrina caps, colastrina, colastrina visa... Tá vendo, ó, você vai colocar aqui Essas tags, pessoal Tá vendo aqui, ó, ela é 500 Então aqui já aqui nas minhas tags tá batendo 496 Não adianta você vir aqui e colocar só uma tag Colastrina onde comprar, não faça isso, pessoal Não faça isso pegue mais outras tags, por quê? Porque se você não conseguir ranquear para essa palavra, colastrina onde comprar Mas digamos que você vai conseguir É... é, é ranquear para essa daqui, ó Colastrina funciona mesmo tá entendendo como vai tá entendendo como funciona então faça isso como que você faz para poder pegar as tags Jefferson? você vem aqui ó colastrina e pega aqui ó o primeiro aqui clica nele Olá, tudo bem? dá um pausa aí para deixar ele falar é você vem aqui com fora aqui ó fora do YouTube aqui ó fora fora clica com o botão direito inspecionar o código da página ó recebi código da fonte é exibir código fonte da página, tá? Ó, contra U. Você vai cair nessa parte que cheio de número, calma. Não fique assustado não, tá? É, vamos lá. finalizando já. Aqui você vai dar um Ctrl F, vai abrir aquela caixinha e você digita assim, ó. Keyword. Ó, tá vendo aqui, ó? Keyword. Então... Olha aqui as tags que ele tá usando. Quais são as tags que ele tá usando? Aqui, ó. Colastrina. Colastrina funciona. Colastrina onde comprar. Colastrina emagrece. E aqui vai, tá vendo? Ó, ele vai até aqui, ó. Colastrina emagrece. Você pode dar um Ctrl C e vir nas suas tags aqui, ó. Aqui e colar. Ctrl V. Certo? Viu como é fácil, pessoal? Porque as tags dele já tá, já tá bem ranqueada. Então, você vai pegar as tags dele. Certo? Eu vou mostrar isso aqui para você agora, ao vivo. Que você pode ranquear para outros termos. Quer ver? Vamos, vamos fazer isso aqui agora. A gente está com 25 minutos de aula aí. Vou fazer isso aqui agora para você que eu não tô ranqueado só para a palavra colastrina, onde comprar. Vamos lá. Eu vou abrir essa ferramenta aqui que eu uso, que é a VidQ, tá? tá? vamos ver como é que tá aqui olha aqui que que eu disse para você se eu não tivesse coloca colocado tag nenhuma lá somente para a colastrina onde comprar você acha que eu ia conseguir ranquear olha aqui ele tá dizendo que eu tô com colastrina onde comprar eu tô na segunda posição para quando a pessoa digitar olha aqui olha aqui ele tá dizendo que quando a pessoa digita colastrina caps aqui ó eu tô na sexta posição ele diz que quando a pessoa digita colastrina, o que é? Eu tô na terceira posição. Tá vendo? Ó? Colastrina visa, eu tô na oitava. Colastrina onde comprar, eu tô na segunda. Colastrina visa. Olha aqui. Colastrina o que, o que é? Então, ele tá dizendo que eu tô na terceira. Vamos fazer por aqui mesmo. Vamos ver. Colastrina, geralmente, é, dá um bug, né? Às vezes, eu não tô na terceira mesmo. Mas, olha lá, eu tô mesmo na terceira. Olha lá, quando a pessoa digita colastrina o que é... Eu não, a primeira posição não é minha, a segunda posição é minha, de outro vídeo do colastrina, e a terceira posição é minha. Então é importante que você coloque as tags do seu, no, seu, no seu canal, pessoal, tá? Coloque as tags no seu canal. Você entendeu, pessoal? É isso que se trabalha com YouTube. Eu não posso aqui ficar falando como você vai criar uma conta, como você vai criar a, a arte, como você vai verificar o canal, como você vai fazer isso, como a, a, o, qual é o programa que você vai usar para fazer o thumbnail, qual é a, a, essas capinhas aqui, né? qual é o programa que, que eu vou usar, que você usa para poder capturar a tela. Eu não vou fazer isso, por quê, pessoal? Porque senão vai ficar muito, é muito conteúdo, conteúdo, conteúdo aqui e um vídeo só não dá. E a minha, meu, meu intuito aqui com esse mini treinamento é que você aprenda pelo menos a essência. E a essência eu passei para você agora, tá? Eu passei para você a essência de como que faz. Se você aplicar, você vai ter resultado. Não fique esperando porque eu não vou aplicar para você, tá? Eu não vou fazer um criar um canal no YouTube para você, colocar os, os produtos lá e botar e vender para você. Eu não vou fazer isso e ninguém vai fazer isso por você. É você que vai fazer, tá bom? É você que vai fazer isso. Então eu vou dando, eu vou, eu vou encerrar esse treinamento agora e eu gostaria de ouvir de vocês aí, né? É, sobre e-mail, minhas mídias sociais, você comentando, falando, eu apliquei, Jefferson, e obtive o resultado, tá? Tá bom, pessoal? Então coloca metas aí. Eu quero criar um vídeo por dia e vai para cima, porque sucesso é metas, tá bom? Vou ficando por aqui, me despeço de vocês, tchau, tchau.